Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Eduardo e o nome dela? Kimie. Kimia. Quimia. Quimia. Ela mora onde, Sr. Eduardo? Mora lá na rua João Junqueira, lá embaixo. Pertinho da Margarete, minha cunhada. Ela veio quando o senhor veio pra cá? Veio. Porque o senhor veio do Paraná. É, ela veio depois, né? Porque eles tinham propriedade lá depois que eu estava já instalado aqui uns 5, 6 anos, ou mais uns 7 anos, né? Aí venderam lá e... Eles tavam, moravam junto com o meu irmão, Mário. O irmão que eu tenho que mora em frente ao grupo lá. Aí eles venderam lá e, e vieram embora. Aí... Que ano que foi? Se não, se não me engano foi em 87, por aí. Não tenho muita certeza, não. É. E estava morando lá aonde? Lá na, no Paraná? Num lugar chamado Cafeara. Cafeara? É. E como é que o senhor acertou aqui em Cristais Paulista? É que... Abre aí. Deixa, é. É. É. aí ó, não tem problema. O filho do senhor está aqui, né? A senhora veio depois, já veio casada. E a senhora gosta daqui, né? Quem é. É. A senhora escuta um pouco. Óbvio, né? É. Olha. Olha. Tá vendo? Tá vendo? alho? Tá Ó. É. Oh. Não, mas já. É... O gosto tá. tá o rosto tem, não precisa. Os vendedores. Um vendendo alho. Pera. Deixa deixa lá. Fala para ele passar outra hora aí. O senhor está ocupado. Estou ocupado que passa outra hora. Passa outra hora. É, Hoje meu, não. Meu, minha dona, tá aí. aí, ó. É... Aí. Obrigado. Agradece a ele só obrigado. Galera. Eu estou muito ocupado. Falou. Nossa, Eduardo, Sim. que coisa boa a gente morar na cidade, né? É. Quando mora na roça, fica louco para aparecer uma visita, né? Quando mora na roça, fica louco para aparecer uma visita. Aqui na cidade, toda hora passa um vendendo alho, vendendo... vendendo. Pedindo doação... Pedindo, pedindo... doação, e a vida é assim, ah, né? É. Quem pode dar, dá. quem não pode... É, é, e tem o mascate, né? É, o vendedor, é, o banqueiro. Que... É, Cada um sobrevive com sua maneira de é, ser, antigamente né? Antigamente tinha mascate na roça, né? Quando eu era menino, eu vinha padeiro. Então ia lá e balai pendurado no cavalo, montado no cavalo, vendendo pão. Naquele tempo tinha, tinha pão doce, pão salvado, pão d'água, pão não sei do que. Aí eles compravam uva, compravam. Trocava, né? Ele levava, né? É. Vinha vender o pão na, na casa da gente. Eu fui daqueles que vendia verdura da casa. Taioba, é, couve, batata doce. É, eu. Eu, quando era ainda sorteiro, é, lá no Paraná, plantou caqui, mas dava que caqui carregava. Caqui é terra fria? É terra fria também dá, no Japão dá, em todo lugar dá, né? Dá em terra quente também. Aqui nessa região dá caqui? Dá, dá. Quem plantou muito caqui aqui foi um amigo do senhor, o Sunazir Nazir Nassif. Ah, Nazir Nassif? Ele tinha a fazenda dele, É, né? eu conheci. Esmeralda. Ali perto de Franca, ele saiu, No né? distrito industrial ali. É, e plantava caqui. Tinha lavoura bonita, né? virou tosse. Loteamento lá, né? É, loteou, virou a cidade. Virou a cidade. Ao lado do Distrito Industrial. É. Ou aí, só... aí, aquele que aquele... aqui... Rama Forte, ele tem aquele... Como que fala? É... Ela é a marra, né? Como é que ele, fala? A barga. É. Não, ele, ele... ele... Como é que chama aqui lá? É esquecido. Aí, ele curte com com um álcool, né? Tira tudo aquilo lá, madura, né? É, tira o, no cabinho dele e é, o álcool, né? Ou vinagre, é, para madurar. É, é, pinga, pinga álcool, álcool. né? E... Aí fazia bastante lá em casa e eu ia pegar o carrinho e ia vender na cidade. É. Era, era meninote ainda, né? Comprava sapato, comprava relógio, sobrava dinheiro. Aí mamãe falava assim, ó, oh, vai, passa na e compra um quilo de linguiça. Compra não sei o quê. Comprar tudo com dinheiro daquele lá. E tinha uma senhora lá que era fundadora da cidade, a dona Amélia. Ela sempre comprava e falava assim, nossa, que beleza. Todo mundo devia vir vender. pais que não quer vir vender. Um podia vender pepino, outro podia vender melancia, outro podia vender. Tinha muita coisa para vender, mas o pessoal tinha vergonha de vender, eu não sei, preguiça de vender, e ele falava. seu Eduardo, o senhor falou uma expressão aí, é, esse, esse aspecto de venda, cada pessoa tem uma, uma, uma inclinação, né? É, tem um dom, né? Um dom. É. E tem gente que tem um dom e qualquer coisa que coloca na mão dele, ele, é. ele transforma aquilo, faz... Eu, eu só não sei vender, mercadoria ruim. Agora, mercadoria bom, poder pôr na mão na minha, e eu vendia de tudo. É, lá no Paraná, é, eu, nós tínhamos sítio, e lá tinha meieiro que trocava, né? E eu tinha um caminhão, nas horas fora eu fazia viagem. Puxava adubo, puxava mudança, puxava madeira, puxava tudo que parecia. Você aprendeu a dirigir com que idade, senhor eu aprendi, eu aprendi eu em 59, minha carteira de 59, 1959. O senhor dirigiu jipe? Dirigi. Rural Willis? É. E eu dirigi caminhão, câmbio seco da Ford F5, importado. Nossa, era um câmbio seco, se o senhor não dava o tempo certinho, não... Não entrava a marcha? Não, não. Tinha que dar o, o, o tempo no acelerador, na embreagem. É, na. É, na. E, no, e no, na, na manivela é, aqui. No... É, é. Tudo, certinho. tudo certinho. Tudo certinho. E quando ia subindo era mais difícil ainda, é. tinha que ficar muito atento, né? Aquela, é, quando tinha pedir a primeira. Pedia. engatar a, a primeira, precisava é. ser bem. É. Aí tinha um cearense que era vendedor de joia. ele era picareta né, ele, ele pegava produtos contrabandeado, que os policial prendia na estrada, prendia e dava para ele vender. Aí ele pegava e vendia para o pessoal. E uma vez eu acabei emprestando dinheiro para ele e ele não pagava e me dava, não tem dinheiro lá. fica com esse relógio. E dava uns 10, 12 relógios. Aí eu ia vender. <risos> Aí eu vendia tudo e era bom. Até em Franca, quando eu mudei para cá, eu trouxe um relógio bom. Uns relógio bom era relógio da Suíça, né? Ou não? Corebac é mas, no Bruno lá. Caminhão aqui na tão. Aí. Esse é... cavaco é Depois da Segunda Guerra Mundial? É... E evoluiu a indústria de relógio do Japão. Aí deixou a relógio suíça para trás. Não em qualidade, né? Porque Qualidade era a Suíça, que era o, o, o, o, Omega. Omega. É, tinha... O Seiko. O Seiko era da Suíça, Seiko né? Japonês. Aí Seiko japonês. Seiko é japonês. É tinha é. tinha Esca, tinha... E tinha bastante relógio suíça bom. O né? Eduardo. Aí os... o Japão começou a fabricar. Aí Seiko entrou... Certo certo agora aquele oriente mais barato foi citizen era barato mas é bom né bom mas ó, aí em vez de, de, de em preços dos relógio suíça os relógio japonês muitos relógios virou nossa barateou demais qualquer um comprava aí é o relógio suíça, aqueles relógios carro ninguém só o rico mesmo comprava o senhor usou daquele relógio que colocava corrente assim no bolso, na gibeira, não? Eu usei um pouco, mas eu não gostava muito daquele relógio. Mas lá. era de pulso mesmo. É. Até hoje o senhor usa relógio? Não, é, é, esse... é difícil usar agora. Usar, né? É eu, é. não, eu não gosto de relógios bonitos, eu detesto. Eu gosto de relógio simples, barato. O senhor sabe que relógio que atrasa, que adianta ou não atrasa. É, que atrasa ou não adianta, né? <risos> O relógio que atrasa não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta né? Não adianta ter, <risos> né? Não adianta. Atrapalha. atrapalha. Ó, Maurício, parabéns pela família, viu? Obrigado, obrigado. Ó, a sua nascente, sua mãe, da onde você veio, seu pai, que coisa boa, né? Parabéns pela sua família e vocês são vitoriosos. Obrigado. E é meu vizinho lá. Jardim é. Santana. É. É. é. Por enquanto. Por, in... Por quê? Vai ver. Estou construindo aí do lado, ó. Ah. Cuidado, cuidado dos velhinhos, né? Que coisa boa. É, que... E tá certo, né? Porque a senhora cuidou deles, né? Isso, é, então... E a melhor coisa que você tá fazendo, viu? Não, então, eu tô falando para você porque, porque essa cultura de vocês, japoneses, de respeitar, valorizar as pessoas idosas, isso é muito importante. É. Isso faz parte da cultura, né, seu Eduardo? é a criação né a criação. criação né criação que os pais deu para a gente é o que a gente preza né a gente veio pro Brasil é não tem não tem tem parente mas muito pouco e papai tem um tem um primo que veio veio um pouquinho na frente e foi lá para da, da do noroeste aqui que foi pro Paraná é, foi para uma cidade chamada como é cabeça ruim. Perto de Curitiba se mudou para lá. Tem uma família Condo lá. Condos? É. E tem uns primos dele que já tem outro nome. tá um pouco lá, Pereira Barreto, outro aqui em Taubaté. É. Só, também. Tá Só que nós não conviveu junto, porque um arômico pobre, né? Não, não e era difícil a locomoção, né? É Hoje todo mundo tem carro, né? Mas Estradas aquele tempo, boas. Naquele tempo o Malemar tinha um cavalo. <risos> Andava a cavalo. Andava a cavalo, né? É, é. Maurício, me leva lá. Vamos, oh, vamos. Um abraço para você, parabéns pelos seus pais e, obrigado, e pela obrigado. vida. Tudo que você faz para os seus pais, você está fazendo é para você claro, mesmo. Claro, claro, né? claro. É o retorno para claro. da, da, os seus filhos, vão fazer isso com você. Não, é o que, Eu... que todo mundo tem que fazer, né? Tem que isso fazer. É, isso não é nenhuma obrigação, nem isso aí é... é um privilégio. É claro. Ter os pais claro, e poder cara. cuidar deles. É justo. Parabéns, Eduardo. Parabéns e bom dia para o senhor. E... Eu estive lá em Tóquio, na, nesse Canon. Canon. É, o dono, o dono desse canon é muito respeitado. A máquina é excelente. Eu não sei se é vivo ainda, mas... Que ele produz, né? É. Certo. Parabéns, parabéns. Vamos lá? Vamos lá.